Ah, é claro que você tem uma rotina. Rotina você vai ter em qualquer lugar do mundo. A diferença é que eu sei que isso que eu tenho aqui não vai ser pra sempre. E que um dia eu vou ter que voltar pro Brasil ou vou embora pra algum outro lugar. E eu acho que ter essa consciência mudou um pouco a minha relação com a rotina. A ordem aqui é... Aproveitar. Aproveitar cada chance, cada dia, cada tarde livre para explorar. Explorar, explorar tudo que a gente conseguir. Mianmar estava no topo da minha lista de países que eu queria conhecer, e a primeira passagem barata que apareceu, a gente comprou e foi. Eu tinha visto tantas imagens dramáticas e fortes dos monges descendo as ruas de Yangon durante as manifestações de 2007 contra o governo extremamente repressivo. Que num primeiro momento eu só queria andar ser assim, pela cidade. E ver com os meus próprios olhos o cenário daquelas imagens que tinham me marcado tanto. Ruas estreitas, muito lixo, é, prédios em péssimo estado de conservação. Mas ainda assim, era uma cidade muito acolhedora. O país está passando por um processo de abertura econômica, política... Mas ainda assim, em Angon, eu tive dificuldade de cruzar com outros turistas. Então era bastante comum a gente ser abordado na né? rua. Não era pra vender nada, pedir nada. Era só pra conversar, só pra tocar uma ideia. Alguns diziam que era pra treinar inglês. E eles são tímidos, são reservados. Eu evitei um pouco registrar esses momentos pra não atrapalhar. Mas tá, tá tudo guardado aqui. E aqui. Especialmente aqui. Fez questão de ir nos mercados de rua, porque eu acho que num país nessas condições é a melhor forma que você tem de ajudar. que você está comprando direto do povo ali e não está dando dinheiro para o governo. so much to give muito templo, igreja, castelo, ruína, no chinelo. Que lugar deslumbrante! Aqui é o Pumud, que é o Pumud, de uma grande... Estamos olhando para estar aqui. sentir muito sortuda, muito privilegiada de estar lá justamente num dia sagrado so much joy, so much dawn, so much... e poder ver de perto uma celebração naquela proporção. Foi estar no dia certo, na hora certa. Yeah. No dia seguinte, a gente fez questão de voltar lá, para ver a pagoda sem festa, sem multidão. E valeu a pena, porque realmente parecia outro lugar, completamente diferente. Em mais de um ano viajando pela Ásia, eu já vi cidades mais limpas, vi paisagens mais deslumbrantes, agora Yangon me conquistou como nenhuma outra. Eu espero voltar e encontrar as pessoas mais assistidas, mais livres e com uma vida melhor por vir, mas ia ter que ficar pra próxima, por enquanto era hora de voltar pra nossa rotina em Singapura, que também não tá nada mal, né?